Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Sou o Guilherme do Bling. Estamos ao vivo aqui para fazer esse webinar sobre boas práticas de gestão financeira para micro e pequena empresa. E nosso convidado aqui é o Vitor Barbosa, da Gestão Financeira Criativa. Então, Vitor, mais uma vez, obrigado pela parceria. E uma expectativa boa aí de bons aí práticos para o Empreendedor aí, Vitor, um abraço. Uma boa tarde, primeiramente obrigado ao Guilherme, ao pessoal do Bling também, por essa parceria. A gente começou lá atrás com o um e-book, né, e agora vamos debater um tema que acaba sendo o gargalo para muitos negócios, ou até às vezes para o pessoal que quer montar um negócio e não sabe nem como começar a controlar as finanças. Então hoje a gente vai dar justamente uma conversadinha nessa parte mais de gestão financeira do negócio, que, que dá para aproveitar o que, que tem de bom e também evitar os erros que também mais para frente na apresentação vou mostrar para o pessoal exatamente bom Vitor três horas um horário marcado aí tá contigo a bola aí mais uma vez obrigado e pode comandar aí a apresentação oh, aí Se quiser eu compartilhar que vou com a então a compartilhar tela. aqui minha tela compartilhar aparece, quando aparecer aí dá um ok só para mim Tá, aqui para mim tá, tá ok. Beleza, vamos lá então. Vou passar a apresentação primeiro, né Guilherme? Daí depois o pessoal, que vai, se tiver dúvida, vai mandando, a gente vai conversando. Mas vamos lá então, falar um pouquinho das boas práticas para gestão financeira de micro e pequenas empresas. Eu acho que antes de falar disso, me apresentando rapidinho, é, como o Guilherme já falou, meu nome é Vitor Barbosa, eu tenho formação em engenharia, mas acabei, desde o segundo ano de faculdade, é, indo para a área de gestão financeira. Aí fiz alguns trabalhos acadêmicos pela Unicamp, tive algumas experiências em empresa júnior, alguns estágios em startups, e acabei vendo uma demanda muito alta nesse setor. Micro e pequeno negócio, aquele negócio que tem, tem uma, geralmente tem uma boa ideia, mas tem pouco tempo, tem pouco recurso, tem poucas pessoas, e acaba deixando a gestão financeira de lado. Então, em 2016, eu resolvi criar o meu negócio justamente para atuar nessa frente. Pessoa jurídica, o micro e pequeno negócio, visando ajudar desde a parte de estruturação, coloquei até aqui até como um planejamento, o controle e um acompanhamento das finanças. E aí acabei vendo uma outra demanda também. Pessoa jurídica acaba tendo um sócio, um empreendedor, uma pessoa física por trás. E o negócio próprio acaba sendo nada mais, nada menos do que um investimento. Então, ter um bom equilíbrio entre a vida financeira pessoal e a vida financeira do negócio acaba sendo fundamental. Então, acabei buscando também me aprofundar na educação financeira para equilibrar isso. Até coloquei essa ideia da balança. Não adianta nada você ter um negócio que é super estruturado, mas sua vida financeira é toda bagunçada. Nem o caso contrário. Mesmo num caso que você está colocando dinheiro do seu bolso no seu negócio, é ter isso bem registrado, bem controlado. E durante a apresentação vou dar as dicas, as boas maneiras que ajudam a cada vez mais esse equilíbrio se manter estável. Aí trazendo alguns números do Sebrae, esses números o Sebrae levanta todo ano, são números que estão melhorando, mas ainda eles chamam a atenção, os números dos pequenos negócios. Então só para ilustrar, no Brasil, 12,4 milhões de microempresários individuais e as empresas optantes pelo Simples são as que existem. Esse número está crescendo, ainda mais com essa ideia do Simples Nacional para facilitar a parte de tributação. Muita empresa de pequeno porte acabou aderindo a esse regime. Aí, para você ver como esses micro e pequenos negócios têm uma, uma parcela muito alta no na economia brasileira, né? eles representam 98.5% dos empreendimentos do, do Brasil. Então é um número bem alto, e mais do que isso, não só representam um número elevado, mas também eles são responsáveis por gerar 70% da renda, da, desculpa, do, do trabalho do pessoal. Eles acabam gerando renda, tendo, sendo responsáveis pelos salários, então, mesmo que o negócio é pequeno, tem um, dois, três funcionários, a quantidade de negócios pequenos é tão grande que acaba gerando emprego para muita gente. E também tem uma parcela muito alta no produto interno bruto, no PIB. Né? Então, 30% do PIB é praticamente devido às vendas de produtos e serviços que esses micro e pequenos negócios acabam gerando. E aí o próprio Sebra Sebrae também fez um levantamento com as empresas, essas que acabaram surgindo e depois de um certo tempo fechando, eles acabaram entrevistando os empreendedores para ver o que que aconteceu, o que que causou a mortalidade dessas empresas. Então, o primeiro ponto que eles levantaram foi a falta de um planejamento. Também relacionado a isso, também relacionado ao planejamento, eles falaram que ou acabaram deixando de lado os prazos com os fornecedores ou nem tentaram negociar. Então, foi assim, o fornecedor impôs o prazo, eles aceitaram, e daqui a pouquinho a gente vai ver que isso pode comprometer o capital de giro na empresa. E também, está tá se tornando mais fácil, mas ainda não é tão simples, conseguir crédito, conseguir empréstimo bancário. O micro e o pequeno negócio, muitas vezes quando está no momento de abertura, às vezes por ser um CNPJ novo, não ter um histórico, no grande banco acaba não conseguindo ter uma facilidade no crédito. Então, muitas vezes, a pessoa tem que usar o CPF para fazer esse empréstimo, ou, daqui a pouquinho, também vou dar como dica para vocês, buscar em fontes alternativas. Aí, a segunda principal causa de mortalidade levantada por essas pessoas que foram entrevistadas, entrevistadas, tem relação com a capacitação, o ensino, a educação. Então, basicamente, a maioria falou que nunca chegou a fazer um curso sobre gestão de negócios. Seja um curso online, seja uma faculdade, seja uma especialização Ou até cursos que o Sebrae, por exemplo, acabam ministrando Mas por justamente aquilo que eu falei no começo Pela falta de tempo, às vezes pela falta de saber onde tem esses cursos Essas pessoas acabaram não fazendo E também, não só o próprio empreendedor Mas ele também acabou não investindo para o pessoal da equipe dele fazer esses cursos Muitas vezes ele vai falar, bom, eu não tenho como fazer esse curso hoje mas poderia mandar alguém, alguém de, do administrativo, de vendas, mas nem isso acabou sendo feito. Mas a terceira causa da mortalidade, principal causa da mortalidade, é relacionada à gestão, também muito relacionada àquele primeiro ponto de planejamento. Né? Uma gestão que eles levantaram relacionada à gestão dos produtos, aqui a gente pode falar de inovação, falar de algo de aperçoar, manter a qualidade dos produtos, é, produtos que basicamente ficavam sempre os mesmos, não eram modificados. A gestão também era algo que era feita no começo da empresa e se mantinha constante, não tinha aquela ideia de melhoria contínua, então as pessoas falaram que não atualizava a gestão da empresa. Um problema aí da gestão muito relacionado às finanças é não acompanhavam nem as despesas, nem as, as receitas da empresa, ou só acompanhavam de vez em quando, então estava cada vez mais distante do negócio e produtos sem o diferencial, sem até relacionado ao primeiro ponto, sem é, algo diferente do concorrente, sem algo inovador ou com um preço fora de mercado. Isso acabou sendo levantado como as causas da de as principais causas de mortalidade dos pequenos negócios. Aí o Sebrae também levantou nessa pesquisa as, princip, as principais dificuldades que esses empresários acabaram escolhendo por conta de ter um negócio que, que impede esse negócio ter um sucesso então disparado a gente vê, até praticamente empatados né falta de cliente, falta de capital e acaba muitas vezes sendo relacionado né clientes acabam gerando o capital e esse falta de capital também é tomar cuidado porque às vezes você até tem um capital de empréstimo, de juros um, de um banco emprestando, aí tem uns juros por cima então também às vezes não é o capital que é exatamente o, a melhor saída Aí depois já vem na sequência uma falta de conhecimento, uma mão de obra não tão qualificada, alta carga tributária, algo que a gente vê bastante em cenário de crise é inadimplência. Então, tem, fiz meu produto, prestei meu serviço e ainda assim não recebi do cliente. Isso acaba impactando o fluxo de caixa da empresa. Aí vem algumas outras causas, vem concorrência, burocracia, problemas na, na parte de divulgação, a, a própria crise que a gente viveu, ainda está começando a sair dela no, nesse ano, em falta de linha de crédito ou uma linha de crédito com juros altos. E mais um gráfico também nessa pesquisa do Sebrae de 2016, é, perguntando de novo para quem teve o negócio fechado, foi o que teria evitado esse fechamento. Então, disparado, falaram que seria uma carga tributária menor, menos impostos e encargos. Mais da... praticamente 50% das pessoas acabaram falando isso. Aí, de novo, aparece aqui mais clientes. Então, claro, mais clientes significa mais vendas. Mas também eu tenho que tomar o cuidado. Se eu não estou com o preço certo, de repente eu estou vendendo mais e estou até tendo prejuízo em cima disso. Então, também é importante lembrar disso. Um crédito mais facilitado, talvez, para praticamente 20% das pessoas teria evitado o fechamento. Aqui eu também falo que todo cuidado deve ser tomado, primeiro para saber quanto, qual é o juros que estão te cobrando disso, se você tem um planejamento para pagar esse financiamento, esse crédito, porque senão acaba virando uma bola de neve. É que é interessante que um pessoal falou que foi a falta de planejamento, que uma falta, uma, um planejamento melhor acabaria gerando um maior sucesso para o negócio, a questão de mão de obra também entrou aqui, a gente falou que talvez estivesse tendo retrabalho, problemas com os funcionários Então uma mão de obra mais qualificada ajudaria a evitar o fechamento Mais um assunto financeiro aqui, então uma gestão financeira mais eficaz De repente até alguns deles nem uma gestão financeira O que eles acham que teria evitado o fechamento seria ter isso mais eficaz Uma ajuda de terceiros, também foi levantado por eles, a consultoria empresarial E até às vezes problemas entre sócios Aí avançando, quando a gente pensa no grande negócio, o grande negócio muitas vezes ele já foi pequeno uma vez, mas ele foi crescendo. E a partir do momento que ele chega nesse patamar de grande negócio, ele acaba tendo algumas, vamos chamar assim, de vantagens ou privilégios. O primeiro deles é que ele tem mais capital, ele tem mais poder de investimento se a empresa estiver saudável, claro que tem o caso da empresa que está com problemas financeiros, mas uma empresa grande consolidada, ele tem capital para mais projetos, para mais investimentos. Também outra coisa, ele acaba tendo mais funcionários, ele acaba tendo equipes e departamentos, então enquanto num pequeno negócio que talvez o próprio empreendedor tenha que cuidar da gestão financeira, num grande negócio, as empresas acabam tendo lá o CFO, o controller, um departamento de contas a pagar, de contas a receber. Então, também acaba conseguindo ter essa distribuição de atividades. E também, até se tratando em bibliografias, referências, há um livros uma quantidade gigantesca de livros, desde muito tempo atrás, relacionados à gestão e administração do grande negócio. Quando a gente já passa para o pequeno negócio, esses livros já são, existem, são mais novos, mas também tem menos quantidades, então o pequeno negócio às vezes não tem uma bibliografia tão boa, ele tem que ser mais, se adaptar mais, ele não consegue copiar tudo que fala num livro de gestão do grande negócio porque ele não tem funcionário nem tempo para tudo isso. E ao contrário, que nem a gente viu lá no grande negócio, que tem toda uma equipe, essa primeira imagem aqui, eu acho que mostra justamente isso. O empreendedor, ele acaba tendo que fazer de tudo. Ele tem que fazer desde o café, limpar a sala, assinar contrato, ir no cartório e também cuidar da parte da gestão. Então, ele acaba tendo que ser multitarefas. E lá também a gente viu que uma empresa grande, saudável, acaba tendo recursos bem mais abundantes aqui no pequeno, no pequeno negócio, principalmente no começo, são mais escassos. Então, eu não tenho tanta gordura no meu cofrinho para ir distribuindo. Eu tenho que ter um planejamento bem mais apurado. E o tempo da equipe, do próprio empreendedor, é bem mais restrito. Ele, ele tem que preencher com várias atividades e acaba tendo que ter um controle maior do próprio tempo. Aí, relacionado às finanças, à gestão financeira, quais são os principais erros e problemas que acabam acontecendo no pequeno negócio? O primeiro deles, não, que eu já comentei, que é esse que as finanças acabam sendo deixadas de lado a pessoa trabalha sozinha, então ela tem que fazer o produto ou prestar o serviço, acaba faltando tempo, então, ela muitas vezes até tem a noção que as finanças são importantes de serem gerenciadas, mas acaba sendo deixada de lado, ou como a gente viu lá na pesquisa, acaba fazendo uma forma não tão eficaz. Outro erro ou problema que acaba acontecendo é a falta de um capital de giro. Mais para frente, vou entrar mais... É, mais adentro dessa questão de capital de giro, mas a empresa não consegue ter aquele respiro, aquele ar para todo mês ir pagando as contas. Ele vai olhando o extrato bancário, não vai tendo dinheiro, ele vai tendo que atrasar pagamento, vai entrando juros, e aí é justamente a hora que vira aquela ideia da bola de neve. A gente já viu lá na pesquisa também, tem o lance da dificuldade de crédito, então, no grande banco é muito mais difícil o pequeno negócio conseguir um bom crédito, Vou dar daqui a pouquinho, como eu falei, as outras alternativas né? E um caso muito comum que acaba acontecendo é Dinheiro pessoal misturado com dinheiro da empresa Às vezes nem tem uma conta separada, é a mesma conta, o mesmo cartão Não tem controle nenhum E chega uma hora que você não sabe nem mais o que é seu, o que é da empresa E pior, às vezes se a empresa está no cenário de dívidas As dívidas acabam também entrando pessoa física e vira uma bagunça cada vez maior Vou comentar daqui a pouquinho esse conceito de entropia financeira que está totalmente relacionado com essa ideia do dinheiro misturado pessoa física com pessoa jurídica já falo no próximo slide e também o um desconhecimento na parte das finanças a gente viu lá na pesquisa do Sebrae que o pessoal também falou uma falta de uma capacitação, qual é uma referência boa quais procedimentos seguir e como eu falei justamente a questão da entropia financeira então eu como engenheiro a gente estuda bastante na parte de termodinâmica essa questão de entropia. Então vendo essa imagem, aqui na, nesse aqui, da esquerda, que está escrito em espanhol barra entropia, é, vamos dizer que é um recipiente com moléculas de dois gases, o gás azul e o gás vermelho. Essas moléculas elas ficam organizadinhas desse jeito, porque tem essa divisão entre elas, tem uma membrana dividindo. Agora, a partir do momento que eu tiro essa membrana, Acontece a entropia. O que é a entropia? Que a tendência natural das coisas é a desordem, é a bagunça. Então vocês veem, já não tem mais uma ordem entre as moléculas, elas estão misturadas. E o que eu quero trazer com tudo isso? Nas finanças, é exatamente a mesma coisa que pode acontecer. Se o azul é a minha vida pessoal, e o vermelho é as finanças do meu negócio, se eu não tiver essa divisão estabelecida, Aí se eu não tiver um controle para finanças pessoais ou para as finanças do negócio, se eu não tiver contas separadas, a tendência vai ser uma bagunça. Então daqui a pouquinho eu vou mostrar algumas dicas de sistemas para finanças pessoais que você pode usar, uma planilha, um caderninho, seja o que for. E também para as finanças do negócio, mas que existe essa divisão. Se não a tendência é ter essa bagunça e depois para voltar ao processo natural, o processo dividido, acaba sendo bem mais complicado. É, Vitor, esse é um ponto bem importante que tu colocou, que é essa mistura da, das finanças pessoais e da empresa, né? Exatamente. Esse é um ponto aí que a gente enxerga que, que acontece muito, e, e além disso também, é, que a gente vê muito acontecer, é aquela falsa ilusão de que a empresa está dando lucro porque ela está faturando bem. Então, esse é um ponto também que, que, que tem que ter um certo cuidado, que eu gostaria também que no, depois, mais adiante, tu colocasse mais uma observação nisso. É, com certeza. A gente vê bastante, muitos casos de, de empresários que, a, pelo fato de a empresa estar faturando bem, eles entendem que o negócio está indo bem, mas muitas vezes Sim. o fluxo de caixa está desequilibrado, porque, também, embora já. o faturamento tenha aumentado, os gastos também aumentaram. Então, acho que esse é um outro ponto Importante da gente observar. Com certeza. Vai ter até um slide mais para frente, que eu vou dar essa diferença do resultado em caixa e o resultado de competência, mas só para antecipar um pouquinho. Primeira questão é essa esse ponto do lucro. né Uma vez que o, o sócio, o empreendedor, ele está tirando esse lucro, ele está também tirando uma oportunidade de reinvestir na empresa e de repente fazer a empresa gerar mais resultado. Então ele tem que ter essa noção clara. Ou o lucro vem para o meu bolso, acabou Ou eu posso pegar esse próprio lucro e reinvestir na empresa eu posso comprar máquina, se eu estou prestando serviço Eu posso buscar alguma coisa para vender mais Então é, essa, é também tem isso bem definido Eu acho que daqui a pouquinho eu vou falar Mas é fundamental ter metas Se você não tem metas, também facilita para você chegar Nesse cenário da bagunça, da entropia Mas daqui a pouquinho eu aprofundo mais Aí os primeiros passos para começar a contornar todo esse cenário que a gente viu das pesquisas do Sebrae, esses pontos que eu levantei, basicamente é aquilo que eu falei. Bom, bibliografias existem, elas estão começando a aparecer mais para o pequeno negócio, mas também, então, é buscar além delas, também buscar especialistas nessa parte do pequeno negócio. Eu vejo que muitas vezes tem lá o cara que trabalhou, vamos pegar até o caso aqui das finanças, o cara que trabalhou com a gestão financeira de uma multinacional por 20 anos, 30 anos. Se ele chegar para o pequeno negócio querendo aplicar a consultoria dele, ele vai ter mu muita dificuldade, porque não é uma cópia de modelos. Ele tem que fazer toda uma adaptação, ser algo mais rápido, flexível, algo mais simples até de ser preenchido. Então, buscar especialistas em pequenos negócios, desde o Sebrae até um consultor, canais no YouTube, tem uma série de meios que dá para buscar isso segundo ponto é, é até relacionado ao que eu falei agora há pouquinho, do, do, das metas. Né? Então, é ter um planejamento. Eu acho que o planejamento, seja ele para as finanças pessoais e principalmente para as finanças do negócio, é, é o planejamento que vai te direcionar e evitar você gastar o dinheiro errado. Ou até como aumentar o seu faturamento, como reduzir alguma coisa. Então, o planejamento ele vai dar esse direcionamento. Na hora também de pensar quero melhorar a minha gestão financeira, eu quero implementar uma gestão financeira, é também pensando para o seu negócio qual vai ser a melhor solução que existe com relação tanto custo e qualidade. Então, às vezes pode ser um caderninho, às vezes pode ser um sistema, às vezes pode ser uma planilha, ou preciso de um funcionário, posso contratar um freelancer, vou terceirizar alguém, então também sempre fazer esse levantamento. Para o meu negócio, o que, que vai trazer o um melhor resultado? É... Além do planejamento, é não só ter esse planejamento, mas ter um controle também, fazer esse acompanhamento. Porque muitas vezes vai lá, a empresa faz, fica em janeiro fazendo planejamento estratégico. Salva a planilha, fecha e nunca mais abre. É importante também ter esse acompanhamento. Pô, a gente está batendo as metas, não está, o que, que a gente precisa mudar? E um controle também dos gastos e das, das entradas, das saídas do dia a dia também para você ficar perto do negócio, entender o que está acontecendo. E também, muito relacionado ao primeiro ponto, a capacitação. Então, eu vou além de buscar especialistas, eu também vou entender o que, o que, as melhores práticas de gestão para o tipo do meu negócio. então falando Exato do planeta e... Só... Só... para também gerenciar que... as finanças, é, é fundamental que se tenha essa disciplina de... De, de alimentar os dados, porque o sistema ele vai organizar todo o fluxo de caixa, gestão financeira da, da tua empresa. Mas é, é fundamental que o empreendedor, ou a pessoa que o empreendedor destinar para fazer esse gerenciamento, ele tenha essa disciplina de, de fazer esse acompanhamento e, e, a, e o cadastro do, dos dados, né? Porque senão não, não, não, vai, não vai adiantar muito, né? É importante deixar isso em Pode ser o mais moderno dos sistemas ou o um caderninho. Se eles não tiverem alimentação, eles não servem para nada. Então, é uma alimentação é. que é fundamental acontecer. Por isso que eu falei, de repente, eu estou com o meu dia a dia muito corrido, tenho muito movimento, de repente, eu contrato um estagiário, terceirizo uma empresa para fazer isso. Mas é fundamental ter esses dados em mão. Até para depois, é. na hora de fazer estratégias, você tem um histórico para se basear. Daqui a pouco a gente vai ver a questão do preço. Você precisa desse levantamento para você saber quanto custa a sua operação? Então, eu preciso ter esses dados. Sem esses dados, acaba sendo como atirar com uma venda no olho, nos olhos. Com então, certeza. Você... Acaba sendo totalmente um tiro no escuro. Exato. Né? E... e até em cima disso, o Jean... Então... Até em cima disso, né, Vitor? O Jandro comenta que ele tem dificuldade em manter essa disciplina. E, e, aí, e aí seria legal a tua orientação, porque o, imagina que o empreendedor, principalmente de micro e pequena empresa, como tu comentou antes, ele faz praticamente tudo sozinho, né? Então, Sim. como é que, que ele pode se organizar para ter essa disciplina e, e fazer os registros corretos, ter esse acompanhamento diário aí do, do financeiro? Essa Eu questão digo, da disciplina... Eu acho que é assim. Ela, a gente está falando aqui de gestão, está falando de finanças, mas ela vai muito mais do lado comportamental. Então, vai ter até aqui para mais para frente uma dica de um livro, mas eu já vou adiantar ela. Chama o poder do hábito. Seja para parte pessoal, seja para parte profissional, para qualquer esfera da nossa vida, tudo depende de um hábito. Então, assim, eu não estou conseguindo controlar minhas finanças. Primeiro, é entender por quê. Bom, porque eu estou sem tempo, porque eu não sei por onde começar Então eu vou ter justamente uma deixa Preciso controlar minhas finanças porque elas estão bagunçadas Então aí, para facilitar que isso vire um hábito De repente é no começo eu fixar um horário Todo dia, ou uma vez por semana Ou no máximo, assim pelo menos uma vez no mês Para eu fazer o fechamento das minhas finanças Aí é legal, Pô, se for uma vez no mês Como é um período muito longo, vou lá pôr na minha agenda dia tal, reservei toda manhã ou toda tarde para fazer esse fechamento, ou não, vai ser todo dia, então eu vou falar, bom, é quando eu chegar no trabalho ou depois na hora que eu for fechar o dia, mas ter um, um período bem definido e, pelo menos uns 20 dias seguidos, sempre tentar fazer isso, não dá nenhuma desculpa, nenhum, não evitar deixar de fazer isso, porque, já tem estudos psicológicos, comportamentais que mostram Depois desses 20 dias, isso já vai entrar meio que no, no piloto automático Então a partir desse momento, você já está criando o hábito E mais do que isso, é você também ter claramente na sua cabeça Por que você está criando esse novo hábito A gente chama isso da recompensa Então eu estou controlando as minhas finanças Para o meu negócio crescer, para o meu negócio sair das dívidas Para o meu negócio faturar mais Mas então eu tenho que pensar sempre isso em paralelo a isso, é também a forma que funciona melhor para você. Então, eu sempre brinco. O padeiro, ele gosta de fazer as contas lá no papel e tal, então ele gosta do caderninho. Não adianta eu chegar com uma planilha mega estruturada. Ele vai fazer mais rapidamente no caderninho e ele se sente melhor. Agora, a gente vai estar tá até falando mais para frente, mas o próprio, por exemplo, o próprio Bling, a gente já está falando de um, algo mais automático, mais prático, mas aí a pessoa precisa usar no computador, no celular, então ela precisa também ter é, esse interesse. Então, eu falo assim, não tem uma forma melhor ou pior, você tem que encontrar a forma que melhor funciona para você. E aí, falando do planejamento, então justamente é isso. É, ele é o que vai nortear tudo, é, ele vai tirar aquela venda que estava tapando a minha visão. Então, eu vou fazer um planejamento estratégico, estratégico justamente para, pô, o que, que minha empresa faz, onde eu quero, quero, quero levar ela, Quais são as minhas metas, quais são os meus objetivos e o que, que eu vou fazer para chegar lá. E aí é legal trabalhar sempre com metas naquele tal do modelo smart. Então são metas que elas são específicas, são atingíveis, elas são temporizáveis, elas são relevantes para o meu negócio. Então a minha meta não é meta da empresa, lucrar. Não, minha meta é em seis meses quero aumentar o lucro em 10%. Para isso, eu vou fazer XYZ. Então, quanto mais você conseguir destrinchar essa meta, mais concreta ela fica. E também na parte de planejamento, é trabalhar com orçamento. A gente vai estipular limites para o nosso dinheiro, porque senão a tendência natural é sempre ir gastando mais e não saber onde vou gastar. Então, eu vou ter o um orçamento lá da parte conta de luz, conta de água, vou pôr salários, também põe investimentos, põe mudança da sede, então, o orçamento ele também ajuda nessa parte do direcionamento. E aí, aquela questão das soluções com melhor custo e qualidade. Então, aquilo que eu falei para vocês. Primeiro, eu vou levantar quais são as, o que a minha empresa precisa, quais são as demandas. Aí, eu vou levantar tudo o que existe. Então, eu estou procurando um banco, vou levantar. Existem os bancos A, B, C, D e também os bancos digitais. Então, eu vou comparar, ver quais são os prós de um, quais são os do outro, o que, que o pessoal está falando de ruim desse do outro, como que eu posso fazer essa comparação? Posso digitar no Google mesmo, na página do Facebook da empresa, vou no reclame aqui, então é para ter uma ouvir uma opinião de quem já usa. Questão de tecnologia, então cada vez mais a gente está num ambiente que a tecnologia está presente e ela está para facilitar. O pequeno negócio tem é aquela questão do tempo mais restrito, então a tecnologia ela pode já agilizar isso. Então eu vou dar uma olhada. E, e a gente está num movimento muito legal, então, até pegando o exemplo dos bancos, até há certo tempo atrás, o pequeno empresário, ou ele ficava na informalidade, ou ele ia abrir uma conta no banco grande, mas o banco ia lá e cobrava a tarifa alta dele. E a gente está no movimento das fintechs. Então, para quem não conhece o termo ainda, fintechs são basicamente startups do meio de, das finanças. Então, fintech é a palavra que junta finanças e tecnologia. Ele tá, são empresas que estão tentando trazer soluções nesse meio financeiro. Então, já citei exemplos, mas tem o banco digital, tem o cartão de crédito, tem o, o sistema de controle financeiro, tem uma série de categorias. E, inclusive, também naquela parte de crédito. Existem algumas fintechs que vão te emprestar um dinheiro com juros muito menor do que um banco. E aí, se esse, essa solução que eu estou procurando tem um custo, eu vou ver se, quanto está o preço, vou comparar com as outras, ver o que uma oferece, o que a outra oferece. E também a qualidade vou ver se vou lá, muitas delas deixam você fazer um teste grátis, vou lá, abro a conta, vejo como funciona, aí que eu posso bater o martelo. E aí, algumas, alguns, alguns conceitos, que eles são importantes estarem presentes no dia a dia, seja do grande negócio e também do pequeno negócio. Então, tinha falado lá atrás, o primeiro deles é justamente o capital de giro. O que, que acontece com qualquer negócio? Muitas vezes, eu faço a minha venda, mas o dinheiro não vai entrar exatamente naquele momento Às vezes eu parcelei no cartão Ou o cliente vai pagar meu boleto mês que vem E mais do que isso, também tem o lado de pagar contas Então tem claro, que pagar os fornecedores Pagar o aluguel Pagar a conta de luz Para quem tem produto ainda tem o estoque Então tem também, eu tenho que manter um estoque lá Então eu preciso trabalhar De uma forma que eu tenha dinheiro Para conseguir pagar essa minha operação É aí que a gente vai falar que é o capital de giro eu tenho a operação, eu vou ter uma reserva todo mês para conseguir fazer a empresa girar. Porque senão, se eu ponho uma trava lá, vai virando uma bola de neve e aí eu posso, de repente, buscar um crédito de fora, esqueço que esse crédito vai também trazer novas parcelas para mim e vou só aumentando essa ideia. Então, o capital de giro é muito importante, primeiramente, ser calculado e depois você se programar e orçar para ter essa reserva no seu, na sua conta. Também, o Guilherme tinha comentado, já até relacionando agora aquela questão do faturamento. Então, é, também a empresa ela precisa ter uma noção de caixa e competência. Muitas vezes a gente acha que é algo que só o contador tem que entender, mas na hora da gente montar as estratégias e pensar na gestão financeira do negócio, é ter isso bem claro. Porque o que acontece? Muita gente olha só o saldo lá do, da conta bancária. Então, olha lá, o saldo deu, estava lá 100 mil reais. O cara vai lá, olha, 100 mil, posso gastar 100 mil. Mas, na verdade, no, no mês que vem, nos outros meses, ele vai ter que pagar fornecedor referente a produto que ele já comprou, ele vai ter que pagar a conta de luz referente ao mês anterior que ele usou. Então, é muito importante ter essa diferenciação. Conta caixa, basicamente, é o dinheiro que entra e sai da empresa no dia a dia. A competência, ela vai pegar justamente quando a atividade foi relacionada. Então, voltando nesse exemplo da conta de luz, agora a gente está em julho, vai chegar minha fatura, vamos dizer que chegaram 100 reais, mas esses 100 reais que chegaram para mim para pagar no regime de caixa em julho é referente à competência junho, porque eu já usei a luz. E essa questão de caixa e competência vem tanto na parte para pagar quanto a receber. Então muitas vezes eu presto um serviço, mas as parcelas do cartão que eu vou receber do cliente, elas vão perdurar. Então no regime de caixa elas estão distribuídas, mas na competência vai ser exatamente no mês que eu fiz a venda. É sempre ter é, esses dois números, e aí para saber se a empresa está dando lucro ou não, eu tenho que olhar para os dois. Não adianta só olhar lá para o extrato bancário ver os 100 mil positivos e falar não, posso usar isso. Tem que tomar bastante cuidado nessa parte. A precificação também é algo que é, é fundamental, eu acho que é um dos principais pontos que o empreendedor ele precisa trabalhar. Porque não adianta você copiar o preço de uma empresa do vizinho. Se vamos pegar o exemplo de uma padaria, então eu estou numa região aqui, tem uma padaria tradicional, é uma família que montou lá atrás, então toda a vizinhança já conhece. É, o prédio já é deles, já era uma casa, eles usaram. Os funcionários são os próprios familiares. E eu vendo que eles têm muito sucesso, é a única padaria da região, eu vou lá e monto a minha padaria de frente para eles para concorrer. Só que aí eu vou tentar alugar um prédio bem mais interessante, contratar garçons, padeiros, pessoal mais profissional, e eu, porque não, não consigo pôr um lucro muito diferente deles, eu vou meio que copiar o preço deles, achando que simplesmente as pessoas vão deixar de lá e vir aqui. O que, que acaba acontecendo? Quando a gente vai comparar o custo da minha operação com a operação dessa padaria familiar, a minha operação custa muito mais cara. Só que como eu estou copiando o preço dele, Muitas vezes eu não vou conseguir pagar o que eu tenho que pagar no final do mês. Então, na hora de fazer o preço, a primeira grande coisa é você levantar quanto custa a sua operação. Eu coloquei aqui custo da infraestrutura. Então, aqui pode entrar o aluguel, a conta de luz, a conta de água, funcionários do administrativo. Então, eu vou levantar tudo isso. Aí eu também vou levantar, se for para produtos, mais ou menos quantos produtos eu faço ou vendo por mês se for em relação à prestação de serviço, eu vou levantar quantas horas eu acabo trabalhando no mês. E aí eu somo todos esses custos de infraestrutura e divido, ou nesse caso, pelo número dos produtos, ou pelo número das horas trabalhadas. Isso que é o que a gente chama do rateio. Eu vou já começar a usar esse número para adicionar o meu preço. Aí, para quem está fazendo o produto, às vezes tem que comprar mão de é, matéria-prima, tem uma mão de obra específica, então eu também vou tentar achar qual que é a porcentagem desses custos de operação estão relacionados à produção ou à prestação do serviço, que também o, o meu, a minha venda vai acabar tendo. Mais do que isso, também tenho que lembrar que tem taxas, então taxa, o que, que eu, a gente pode colocar? Uma taxa de boleto, uma taxa do cartão, lembrar que o, o cartão de crédito parcelado ele vai ter uma taxa alta, o cartão de débito ele tem uma taxa intermediária, o boleto, tem boletos que tem um valor fixo, tem boletos que são gratuitos, e o dinheiro é o dinheiro entrando na minha conta agora. Então, muitas vezes, quando eu for, quando eu for dar um desconto, geralmente é com essas taxas que eu vou trabalhar o desconto, então, é, você pagou no dinheiro, você vai ter uns 5, 10% de desconto. E os impostos também é importante lembrar na hora de fazer o cálculo do preço. E aí você põe o markup, ou também a gente pode chamar de margem de lucro. Só que é o seguinte, eu também não posso falar, bom, o melhor preço é aquele preço mais alto. O melhor preço é aquele preço que você está competitivo e você tem a maior margem de lucro. Então, eu preciso, no meu segmento, na minha região, ver a concorrência, ver o que, que eles estão cobrando, e ter um parâmetro. Aí que eu vou ajustando o meu preço, mas lembrando de tudo que eu fiz nesses passos anteriores, lembrando dos cálculos. Então, eu vou, na verdade, chegar no intervalo de preços que eu posso cobrar. E é legal também, nessa parte de margem de lucro, não só pensar numa margem fixa, mas tem produtos que muitas vezes eu vou pôr uma margem mais baixa, são produtos que eles vão ser, na verdade, mais chamativos para a minha loja. Porque eles chamam as pessoas para conhecerem e verem outros produtos que eu tenho lá, que eu tenho uma margem de lucro maior. Como que eu defino isso? Justamente vendo com concorrência, tal, quanto eles estão cobrando e qual intervalo de preços que eu posso acabar entrando na parte do controle financeiro. Então, basicamente, eu preciso ter um lugar que eu tenha registrado as minhas entradas, as minhas saídas, isso vai me gerar um saldo, e lá eu vou colocar conta bancária, o caixinha, o cartão de crédito. Então, muitas vezes, o empresário só vai lá e coloca referente à conta bancária. Ele fala, bom, eu não preciso ter um controle porque eu já uso o extrato. Mas daí ele esquece que tem coisa que ele paga no dinheiro, tem coisa que ele paga... No, no cartão de crédito Então é importante ter isso e dividir E a partir desses controles Que aí a gente consegue ver o histórico da empresa A gente vê relatórios Relatórios do, do produto que mais vende De quanto você faturou nos últimos meses Comparar um ano com o outro Comparar um mês com o outro Então é importante ter aquilo que a gente falou lá atrás Tendo esses sistemas, tendo a planilha Seja o que for alimentado Aí eu vou ter um retorno Eu vou conseguir ter algo para analisar o livro que eu comentei, então, O Poder do Hábito, acho que vale a pena, por isso que eu falei, o controle ele é muito mais hábito do que uma, uma atividade complexa. Não, ele é justamente é passar de um lugar, passar do, das notas fiscais, passar do extrato bancário para um lugar unificado, só que aí é passar, muitas vezes eu acabo deixando de lado, porque, pô, está corrido, não deu tempo. Então, por isso que eu preciso entender para mim como que isso tem mais chance de se concretizar como um hábito. Então, em qual período que eu vou fazer isso, é, se eu conseguir fazer todo dia, melhor, mas se eu não tiver movimento, tanto movimento, de repente, eu sempre, ou na abertura, ou no fechamento da semana, mas o importante é fazer. E essa imagem, justamente, a do lado, é para não deixar mais uma planilha, mais um sistema que você está lá, só que está engavetando. Planilha salva nunca mais foi vista, o sistema eu estou pagando todo mês, não estou usando. Então, é alimentar. Então, o controle também, ele vai ajudar a você ter uma noção inicial, para ver se você está a gente está em julho, já vou olhar agosto para ver, pô, eu vou estar tá num cenário que vai estar tá dinheiro sobrando ou dinheiro faltando está faltando, preciso correr para vender mais para cortar algum gasto para eu sair desse cenário e eu, eu gosto também dessa ideia que o dinheiro ele vai ter um nome, então 100 reais, já peguei a nota, escrevi está escrito 100 reais para pagar a conta de luz os outros também já vão tendo um nome, porque isso ajuda você a controlar o seu dinheiro e também evita desperdícios já comentei com vocês, essa questão de, análise, de fazer uma análise e um histórico é a partir do controle que a gente consegue. E aí também que você vai começar a ter uma noção da saúde financeira da sua empresa. Aí falando um pouquinho de, voltando lá para as grandes empresas, até certo, certo tempo atrás, elas usavam os tais do ERP. No português a gente chama de Sistema Integrado de Gestão Empresarial. Então a empresa grande pagava caro por um desses sistemas, e acabava tendo um sistema super complexo para fazer a gestão do negócio. Então, tinha lá desde a parte de estoque, a parte de finanças, folha de pagamento, tinha tudo. Só que era um sistema tão engessado, difícil, que precisava ter um cara para preencher isso, precisava de treinamento. Nos últimos anos, a gente já viu isso ficando mais acessível ao pequeno negócio. Por quê? Primeiro teve o lançamento de sistemas mais baratos, Sistemas mais fáceis de usar, sistemas na nuvem, então eu consigo acessar de qualquer lugar, consigo acessar no celular, no computador, no computador de casa, do trabalho. E a ideia foi assim: eu poderia muito bem ter as planilhas ou um caderno, mas aí muitas vezes dá um erro na formatação da planilha, um erro de programação, eu não estou conseguindo usar. O sistema veio justamente para tornar isso mais prático. Ele acaba até ajudando aqui atrás nessa questão do hábito. E a gente está aqui falando de sistemas de gestão financeira, um sistema que até foi por meio dele que acabei vindo da, conversar com vocês sobre esse tema, mas o Bling, eu acho que é um sistema que ele tem um custo muito acessível e tem diferentes pacotes, né? até depois o Guilherme pode falar melhor do que eu isso, mas minha empresa ainda é muito pequena, tal, tá, tem um o pacote que é mais simples, minha empresa já está num passo maior, já tem um, um pacote melhor. Então, são soluções... Que no caso do Bling é uma solução que vai te ajudar no controle da empresa, então eu vou lá registrar a entrada e saída, vou ganhar tempo com isso, vou ter um valor baixo. Se eu coloco na ponta do lápis quanto eu pago no ano, às vezes até não faço cálculo mensal, é uma facilidade que eu vou estar tendo, porque é quase que um investimento, né? Eu vou estar investindo num sistema desses para melhorar a gestão financeira da minha empresa, eu sei, eu consigo controlar gasto, eu consigo ver para onde a empresa está indo, então acaba sendo até um investimento. São sistemas, no caso do próprio Bling, você faz lá o tutorial, faz um treinamento com o pessoal. É prático de usar, é fácil, você não tem uma grande dificuldade. E acaba sendo uma solução para o negócio. Acaba sendo não só um sistema, não, mas você está pensando em otimizar seus resultados. E, resumindo, acho que o que a gente pode deixar de boas práticas, né, depois de tudo isso que a gente viu. Primeiro é, tenha controles e contas separados, pessoa física e pessoa jurídica, para evitar aquela ideia da entropia financeira. Então, vou lá, vou abrir conta num banco digital, ou num banco mesmo PJ, vou ter um controle para as finanças pessoais ou para o negócio, vou ter isso bem dividido, vou ter aquela divisão bem clara. Registre tudo, um bom histórico ajuda na montagem da estratégia, Tenha um controle, isso ajuda bastante. Não deixe o seu controle engavetar, então torne isso um hábito. Elabore preços competitivos e saudáveis para o seu negócio. Então essa ideia, ele é um preço que é aceito pelos clientes, mas também ele é um preço que está me gerando lucro. Não é aquele preço que eu estou vendendo, mas daí chega no final do mês, eu estou tendo mais gasto do que receita. Cada vez mais a gente está vendo que é importante ter um foco no cliente e trazer uma boa experiência para eles, então também, pegando mais, isso ajuda a aumentar vendas, e pensando no lado da gestão financeira, para o cliente ter uma boa, gestão, uma boa experiência, vou oferecer mais de uma forma de pagamento para ele, vou parcelar em algumas vezes, é só eu fazer um preço certo, um preço que tem as taxas embutidas, mas eu vou trazer mais opções para evitar que esse cliente fale, ah, eu só tenho cartão e você só aceita dinheiro, não vai dar. Então também ter uma flexibilidade quanto a isso. Na hora do controle financeiro, buscar então um tripé, que é um tripé de um sistema que seja prático, um sistema que seja eficaz e tenha um bom custo-benefício para o negócio. Aí quando eu falo sistema, é um sistema na nuvem, por exemplo, como o Bling, pode ser um, um, um, uma planilha, pode ser um caderninho, então é encontrar um, para o seu negócio um sistema que gere esse bom esse tripé bem estável, né? Sétimo, tenha reservas para o seu capital de giro, a gente comentou lá atrás, então cada vez mais começar a fazer como se fosse uma poupança, um pé de meia para o negócio. Então, por esse mês eu tive vendas muito baixas, eu vou ter, pelo menos para o mês que vem, eu vou ter o dinheiro suficiente para pagar meus gastos fixos. Vou sempre ter isso como uma meta. Quando a empresa está num cenário que precisa de dinheiro emprestado, pesquisar primeiro. Vou lá, vou no Google, vejo opções de fintechs, vou, ou cooperativas de crédito, para ver qual que é a opção mais barata para o meu negócio. Mas lembrando sempre que eu vou pegar um valor X, eu vou pagar depois de volta esse valor X mais uma taxa de juros. Esse mais barato é justamente isso, a menor taxa de juros que eu conseguir encontrar. A questão de capacitação, acho que é fundamental, então... Cada vez mais as informações estão disponíveis, a gente tem internet, tem os livros, tem canal do YouTube, então é estudar, ficar sempre antenado, e às vezes até trocar experiência com outros empreendedores da região, grupos, isso acaba agregando bastante coisa. E no caso de quando está sobrando dinheiro, aquele cenário que a empresa quer chegar, aquele cenário do lucro, é de novo fazer aquilo que eu falei lá atrás. Primeiro eu vou ver, o lucro eu vou pôr para o meu bolso, ou vou reinvestir na empresa. Às vezes eu posso reinvestir em ativos para a empresa, numa máquina, algum funcionário, vamos dizer assim, ou um investimento financeiro mesmo. Bom, eu não tenho para que usar esse dinheiro hoje, em vez de eu deixar ele parado na minha conta e vendo a inflação com ele, vou por lá no investimento de um risco adequado para o meu negócio. E aqui eu estou deixando também o, os meus contatos, eu vou passar para o Guilherme a apresentação depois, daí ele pode repassar para todo mundo que assistiu, mas quem quiser mandar um e-mail, tem aqui meu LinkedIn também, meu Facebook, Instagram, aí é do meu negócio, eu falei lá no começo, mas não tinha falado o nome, é GFC, gestão financeira criativa, trabalho justamente nessa área, gestão financeira do pequeno negócio e também o equilíbrio lá com as finanças pessoais. E aqui embaixo também o blog, também posto alguns sites relacionados a esses dois temas. Aí vou voltar agora a palavra de volta com o Guilherme, não sei se tem dúvidas do pessoal, se não tem. Bom, Vitor, te agradeço mais uma vez. Eu acho que um, um ponto que tu mencionou e que, e que também é fundamental que a gente falou é essa questão da precificação. né? Como tu, tu comentou bem, muitas vezes a, a, o empreendedor ele, ele dá um, ele olha o preço que a concorrência está fazendo, vai lá e copia e para tentar competir ou tenta fazer promoções muito agressivas para tentar ganhar mercado e às vezes dá um desequilíbrio financeiro acho que isso é um ponto muito importante porque às vezes perder negócio não não é tão ruim assim exatamente é, é quando, isso tem que ter quando, claro quando na cabeça é de querer ganhar todos todos, né, todos os negócios ela é ela é muito agressiva de empresa e do I, e a emissões de boletos também né, é eu gosto sempre com uma moda com para emissões de boletos com um registro e é, vinte. Desde R$ 25 reais até é, planos maiores, então ele completa qualquer próximo. E a grande vantagem é, é a gestão da empresa, ela deixa a empresa sempre de acordo com a legislação contra o deputado, que é. que é fundamental hoje ter essa toalha da nota fiscal quatro? Pessoal, tivemos um pequeno problema aí na, de conexão, mas, mas é isso, pessoal. A gente agradece aí a participação e em dúvida é só comentar o vídeo, de contato e, e na sequência também o, o Vitor vai mandar o material para vocês aí. Forte abraço aí, pessoal, e até a próxima aí. Valeu.